Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Caminhada é o um bom exercício para emagrecer depois dos 40 anos? Ai, professor, eu já estou fazendo exercício, sabe? Eu estou fazendo caminhada, caminho lá no parque, sabe? Ele passa passo, tranquilo, durante uma hora por dia. Isso é bom? Me ajuda a emagrecer? Quem me conhece faz tempo aqui, já sabe a resposta para minha pergunta. Porém, você, que é mais novo, está chegando agora, eu não vou chegar já atropelando e eu quero te explicar um pouquinho mais sobre a caminhada. Vou trazer até aqui um estudo feito na Universidade de Copenhague e publicado pela Revista de Diabetes Europeia. Eles analisaram três grupos de pessoas de 55 a 60 anos. Grupo 1 um, fazia caminhada de 60 minutos em uma velocidade confortável. Grupo 2 alternava caminhadas Rápidas e lentas durante 60 minutos. E o grupo 3 é o grupo controle que não fazia nada. Os resultados foram os seguintes: sim, os dois grupos que caminharam emagreceram, mas veja a diferença: o grupo que fazia a caminhada lenta emagreceu menos de 1 um quilo, enquanto o grupo que alternava entre caminhadas lentas e rápidas emagreceram em média 4,8 quilos. E o grupo que não fazia nada engordou em média 1 um quilo. Eu quero te dizer que caminhada é atividade física e não exercício físico. Que a caminhada ajuda a te manter mais ativo e isso te traz saúde. Porém, se você quer emagrecer, caminhada não é o melhor exercício a ser feito. Pronto, diz! Mas o que eu faço então? Preste atenção então nesse grupo que emagreceu em média. 4,8 quilos alternando velocidades rápidas e leves na caminhada. Uma pequena mudança na estratégia do treino deles. Imagine se eles tivessem feito um treino realmente eficiente para emagrecer. Esse resultado poderia ser muito melhor. Ainda não, mas depois dos 40 é mais difícil. Esse estudo foi feito com pessoas de 55 a 60 anos. Isso mostra que pode emagrecer, porém para emagrecer não basta só fazer dieta, não basta só fazer exercício. Você precisa fazer exercício da maneira correta e com intensidade. Como esse grupo, que alternava velocidades mais rápidas e mais lentas, eles colocaram mais intensidade. A intensidade não te faz só gastar mais calorias. Ela mexe com o seu organismo, ela ativa o seu metabolismo e dessa forma te faz emagrecer com mais eficiência. Te faz é, depois dos 40, onde o metabolismo começa a se tornar mais lento, ele volta a deixar o seu, o seu metabolismo mais acelerado, facilitando o emagrecimento. E isso foi que eles apenas alteraram a velocidade de 3 em 3 minutos. Imagine se eles tivessem feito realmente um treino mais intenso e próprio para o emagrecimento depois dos 40 anos. Concluindo, depois dos 40 anos não adianta só fazer dieta para emagrecer. Você precisa de exercícios que ativem o seu metabolismo. Quer saber quais exercícios são esses? Me segue aqui no Instagram, que lá constantemente estou colocando conteúdo que fala sobre acelerar o metabolismo, emagrecer, ganhar massa muscular depois dos 40 anos. Fechado? Um abração e até a próxima.